Na madrugada do dia 25 de Abril, o Movimento das Forças Armadas Portuguesas... Rândola Vila Moreira 25 de abril, esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio, e livres habitamos a substância do tempo. Guerra ou Lisboa, 72. Partiu vivo, jovem e forte. Voltou bem grave e calado, com morte no passaporte. Sua morte nos jornais surgiu em letra pequena. É preciso que o país tenha consciência serena. A paz, sem vencedor e sem vencidos. Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos. A paz, sem vencedor e sem vencidos. Que o tempo que nos deste seja um novo começo de esperança e de justiça. Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos. A paz, sem vencedor e sem vencidos. Erguei o nosso ser à transparência para podermos ler melhor a vida. Para entendermos o vosso mandamento para que venha a nós o vosso reino. Dê-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, a paz sem vencedor e sem vencidos. Faz aí, Senhor, que a paz seja de todos. dai nos a paz que nasce da verdade, dê-nos a paz que nasce da justiça, dai nos a paz chamada liberdade, dai nos Senhor, a paz que vos pedimos, a paz sem vencedor nem vencidos. Thank you. The other one Com fúria e raiva Com fúria e raiva acusa o demagogo e o seu capitalismo nas palavras. Pois é preciso saber que a palavra é sagrada, que de longe, muito longe, o povo a trouxe, e nela pôs sua alma confiada. De longe, muito longe, desde o início, o homem soube de si pela palavra, e nomeou a pedra, a flor, a água, e tudo emergiu porque que ele disse. Com furo e raiva acusa o demagogo que se promove a sombra da palavra. E da palavra faz poder e jogo e transforma as palavras em moeda como se fez com o trigo ou com a tribo, uma terra. Enquanto não transmitimos novo serviço noticioso que mostrará importantes comunicações, oferecemos aos senhores espectadores uma interpretação da sinfonia número 3 de Beethoven.